Gente, o tema de hoje é um tema que, para mim, é super importante, porque eu não sei se vocês se lembram, mas eu tenho um vídeo de dois anos atrás onde eu conto para vocês o qual é o meu trabalho de madrugada, quando eu sou levada, né? Eu trabalho em volta do planeta Terra cortando a rede, a rede magnética. Não sei se vocês se lembram disso que eu contei uma vez. Então, hoje, quando a gente foi levado para lá... Foi feita uma, uma reunião comigo e com o meu grupo, que a gente faz esse trabalho na Rede Magnética, e foi falado para a gente que precisamos acelerar um pouquinho o trabalho e trabalhar firme mesmo, porque as energias estão mudando e agora em dezembro vai ter uma mudança brusca é, no planeta Terra e precisamos realmente focar no coração. Tá? Vai ter uma separação muito forte do joio e do trigo e acho que a gente já está começando a ver, né? Sim. E a informação que foi passada, né? não sei se vocês também estão assim sintonizados com essa informação, mas é que todos estão sendo virados do avesso para que a transparência venha. Então a verdade está vindo à tona. Então muita coisa vai acontecer ainda até é, final de dezembro, a gente vai ver ainda muita coisa acontecendo, e a gente está lá trabalhando, cortando essa rede magnética. O que, que são essas redes magnéticas que a gente está cortando? São as emoções e os sentimentos negativos da humanidade. Né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tem algumas coisas aqui que eu vou relembrar um pouquinho algumas lives que eu fiz há dois anos atrás, que tudo está acontecendo o que eu falei lá dois anos atrás, né? das experiências que eu tenho, e eu vou falar aqui um pouquinho. Mas a gente vai aqui conversar em três. Né? Estamos uhum. preparados para a nova Terra? Essa é a pergunta, tá? porque é, as pessoas acham que o planeta Terra vai mudar, né? que vamos pular de um planeta para <risos> o outro, que o que é a nova okay. Terra? Vamos conversar sobre isso hoje e do que, que a gente está sentindo. Então, eu, André e a Gleice vamos conversar, vamos aqui discutir uma discussão bem saudável sobre esse tema, o que, que é a nova terra, na verdade, né? O que, qual é a diferença da terra que estamos no momento para a nova terra, e o que, que acontece conosco interiormente com essa mudança Frequencial, porque não é nada de lugar, não, gente. É frequência, mudança de frequência e vibração, né? Então vamos falar, vamos, meninas, vamos entrar no tema? Ai, <risos> André, André, sempre joga acaba... para. É, assim, desde que eu faço o concurso de Opera Você que começa, <risos> então vamos. Olá! Bom, eu acho que saindo um pouco dessa, das especulações, do que a gente já sabe, que vai acontecer na parte econômica do planeta, está acontecendo na política? É, eu tenho uma, eu não sei se ela tá online. Uma amiga, cliente, né? Que tava lá com a gente domingo falando que tinha me conectado com o Brasil e passou muito mal aqui. Teve que ir para o hospital, gente. Para essa galera que não tá, ainda mais que não tá no Brasil, tem um recado desconecta porque assim, se a gente quer ajudar mesmo o Brasil nesse momento, a melhor coisa que a gente tem a fazer é manter o equilíbrio da gente e enviar a luz, né? Isso para a parte física. Então, tipo, desconecta um pouquinho, sabe? E vamos sair do julgamento, que é bom ou ruim. Só, quando começou essa coisa na minha cabeça de bom ou ruim, eu só desejei uma coisa. Eu estava embaixo do chuveiro e me veio, deseja o melhor para o teu país. E eu comecei a rezar, desejar o melhor para o país. Por quê? Porque a gente se preocupa, a gente dá tá mais com uma coisa dessa, que é de um país, gente. Né? Não é de um lugarzinho, da minha cidade, da minha casa, não. Quando a gente se preocupa, eu, eu acredito, eu sinto no meu coração, que é como se a gente realmente não confiasse no plano maior. Ah, mas tem coisas... Tem sempre, sempre vai ter luz e sombra, senão não acontece essa, essa dualidade aqui, ela não se movimenta. Mas a gente confiar que existe um plano maior. E às vezes tem que piorar para melhorar? Claro, sempre. Porque é aquela coisa, quando a gente está caindo, quando tem que chegar no fundo da piscina para dar um impulso para subir. E a gente já sabe do futuro do Brasil. A gente já sabe o que, que vai ser eu leio desde 1900 e vovó bolinha lá, que eu, é, os livros são de Universo de Desencanto, são de 1938, já fala que o Brasil seria o celeiro do mundo. Né? Então, vamos deixar essa parte física à parte, e porque, na verdade, essa nova terra é um novo humano. Tá? É aquela coisa de a gente, é, o reto pensar, o reto agir, como diz o Rodrigo Romo, é, a gente está com os nossos pensamentos alinhados com os sentimentos e as palavras, não somente os chakras alinhados, mas a gente também na moral e na ética, fazendo, é, agindo em transparência, em verdade, sendo bondoso, simplesmente que a gente veio ser. Eu acho que na história do nosso planeta foi, é, fizeram a gente acreditar que a, que a, quando eu era criança falava que a natureza do ser humano era má, que uma criança abraça um gatinho e mata sem maldade, que a gente nasceu mal, não, não é verdade. Nós nascemos bons, nós somos bons. Nós somos seres, teríamos que desenvolver essa parte, né que a gente veio ser, o ser humano dourado, como eles dizem. É com todas as nossas habilidades, com todas as nossas capacidades ativas. Tem um doutor que se chama Dr. Pinal que eu esqueci o nome dele agora, que são dois nomes, eu vou lembrar já já. Ele fala que nós temos 22 sentidos, e não só 25, e como sexto que a gente está agora abrindo, na verdade, acho que está todo mundo já com o sexto, mesmo que esteja inconsciente, mas nós temos 22 habilidades. E hoje eu estava ouvindo até um podcast que a Pamela mandou para mim, que estava lá com a gente domingo, é, falando da terceira par, a camada que vai ser a, a ativada, que é o DNA lixo, etc. O Matias diz que, tipo assim, se a gente visse o DNA aqui, uma parte de cá, que é a primeira, a segunda, ele falou que vai ser a primeira e a segunda. Ele falou que a terceira é a junção desses dois que estão sendo ativados. Mas para isso para que a gente ative isso, é como se fossem fios. E os nossos fios de DNA, os cabos que a gente vê naquelas fotos, parece uma escadinha, se a gente ampliar aquilo, está desencapado, parece fio de cabelo com um ponto duplo, sabe? Então, para aquilo ficar certinho, a alimentação, os pensamentos, os sentimentos, para que toda essa energia que a gente está recebendo, né? que está forte, que eu estava falando também do coronário, que assim, está muito forte, eu fiquei com dor de cabeça, porque minha cabeça estava expandindo, eu já tive essa dor de cabeça, quando eu pedi muito uma vez, a doida, lá dentro do meu quartinho de meditação, no início do meu processo, que eu ficava uma hora todos os dias, todas as noites, na verdade, e eu pedi, por favor, mete pau no meu, DNA, no meu na minha pineal. Vai lá, eu aguento. Menina, eu acho que eu, eu ficava imaginando um ser assim com um dedinho, chacoalhando de dedinho <risos> na minha cabeça. E começou a parecer que explodir de dentro para fora, assim uma pressão, eu pensei, para, para, para. Ah. Eu sinto agora essa pressão, sabe? Agora não tem mais jeito, agora é, tem que ser. Então, ficou essa dor de cabeça, dias e Thomas, ah, me deixa o que isso. Eu falei, não, essa dor de cabeça, eu sei o que, que é. Porque a, gente, a mulher sabe, né? Quando é dor de cabeça de sim. menstruação, quando a gente está lendo muito, né? Quando tem umas dores estranhas, mas essa é realmente no coronário, vai vindo do, do coronário descendo e expandindo a cabeça, realmente. Essa é uma pressão. Então, uhum. acho que se vocês estão com dor de cabeça, ou migrene, que é enxaqueca, mal-estar, né? Muita coisa disso tem a ver com, essa, com essas novas frequências que a gente está recebendo do sol central, que é sim para ativação das nossas, nossas potencialidades para quê? Para que sabe o passarinho na hora que vai chover já sai voando embora. Os animais estão conectados com a Terra, ele já sabe. O ser humano fica lá, ah, o que está que, que acontecendo? Pá, vem a onda. Os passarinhos já estão todos sintonizados e a gente é aqui já tudo mal olhando assim, gente, coitada, que ah, que é as duas que... pernas lá, né? Então, é para a gente ter essa conexão, da gente sentir alguma coisa, assim, cara, eu tenho que sair daqui agora. Eu já tive tantas vezes essa sensação em lugares, né? Quando eu estou viajando, tipo assim, tem que ir, não sei, eu tenho que sair daqui. Então é isso, eu falo assim, não, cara, é deu uma vontade que? de ir para uma montanha dois média de altura. É. <risos> eu vou levar minha mochila com ter calcinha uhum. e vou sumir. Então, é tipo assim, é para a gente ter essa sensação. Por isso que é tão importante voltar o coração. O que é voltar o coração? Não é porque o coração, é ah, meu Deus, o amor romântico é bonito, é lindo, mas assim, vamos falar geometricamente, né? É, é o meio do ser, se a gente olhar de cima, aqui da ponta da cabeça até embaixo o esfíncter, e pegar o meio, a gente fizer aquela rodinha lá, do, da Vinci lá, do cara que nem o X da Xuxa lá. <risos> se a gente ver o meio, o meio do ser vai estar aqui. Aqui tem uma chave, todo cruzamento de energia tem um portal. tá? Na rua, o pessoal bota é, trabalho na, nas encruzilhadas, porque tem cruzamento de energia e tem um guardião ali. Tá? Muita gente chama de Exu, tem outros nomes... São guardiões. Então, aqui nesse nosso meio, o guardião é o nosso ser. Uhum. E perto do coração, atrás do coração, ali, né, como a Mary falou, pena que ela não está aqui hoje, que ela viu, ela fez uma meditação e viu essa luz, que, na verdade seria contato com o nosso ser. Ou seja, não importa, vai acontecer muita coisa holográfica. Sabe, é, meninas, eu estava vendo aquele que eu falei do Warrior Nun, que eu estava vendo com o Thomas. Uhum. Gente, é, na Netflix, é, é Freiras Guerreiras... No final, hum. fala isso, da segunda, da segunda temporada que a gente viu agora, essa coisa de vir um cara que falava que era um arcanjo, o Adriel, e ele não era. E, fazendo, e ele estava fazendo milagres e coisas, estava tudo por trás uma empresa que estava realizando essas coisas, é, uma de física quântica, realizando essas coisas para enganar a galera, para ludibriar, sabe? Então, uhum. acho que... Eu sei que... Para, para o futuro, como já disse, os seres lá no, no Egito vai acontecer isso, aquela coisa. As pessoas que não estão aqui, que não estão sentindo, vai vir é, seres falando que vai fazer contato, falso contato, cuidado com esse negócio, porque ninguém vai vir salvar a gente, não existe essa ideia de Salvador, incutiram na nossa cabeça que vai vir um Salvador, não existe Salvador. A uhum. gente, eles não podem interferir. Aqui a gente está brincando, eles não podem ficar metendo o dedo aqui, tem que ter o respeito, o livre-arbítrio. E o desenvolvimento, a gente está aqui para aprender, não tem graça. É a mesma coisa você estar tá na faculdade, já vi uma pessoa e te dá todas as respostas da prova já durante dois, três, quatro anos. Não dá. É, eu então... acho que é, é, as pessoas estão muito ainda iludidas com terra regenerada. E há uma grande... É, um, como é que fala? Elas, elas começam a, a criar uma fantasia de que realmente a terra vai se regenerar e que nós vamos dar um pulinho para uma outra terra. Só é, que... mas... A única coisa que elas esquecem é que nós somos a Terra. Somos Sim. nós a Terra. E somos nós que temos que nos regenerar. Uhum. né? Então, a mudança tem que acontecer em nós. Então, assim, eu não quero entrar em política aqui. Esse aqui não é um canal para se falar de política. Mas é só um exemplo. As pessoas acham que mudando o líder do, de, de um país, é que as coisas vão mudar. Reflex. Quando vocês tirarem o foco do líder e focarem apenas em vocês, aí vai acontecer uma mudança. Ah, pô, vocês estão quando... ajudando a fala, não né? vale! <risos> Mas <-se>. quando vocês... <risos> Quando vocês pararem, pararem de olhar lá para fora, se todo mundo ficar na sua casinha, olhando para si, cuidando da sua paz, é aí que a Terra vai se regenerar. Como a Andrea disse, a Terra regenerada é o um novo ser humano. Então nós temos que nos regenerar primeiro. A saúde tem que vir de nós, essa paz tem que vir de nós, o amor incondicional tem que vir de nós. Imagina se cada casa existe uma pessoa com essa paz, com esse amor incondicional, o que, que vai acontecer uma casa contagia a outra, um bairro contagia o outro, uma cidade contagia o outro, de repente estamos com o planeta em paz. Foi o presidente que fez alguma coisa? Não, mas não. Um, o problema é que também hoje a gente tem que... Né, as, nossas no, as nossas notícias, né, os meios que a gente tem hoje, não tem interesse disso, entendeu? Eles estão, é, os meios que a gente lê hoje, internet, jornal, são meios rasos. E isso traz uma vibração horrorosa. Né? Manipulados. Totalmente. Então... É, o que eu acho, assim, quando eu estava tomando banho MV, porque eu realmente mandei para a Andrea, a notícia nem foi passada para mim, como é que eu vou colaborar para essa live? Mas, assim, é que nós temos que voltar ao passado, mesmo sendo um novo processo, as nossas ancestrais que sempre estavam buscando os processos internos, né? o crescimento, a expansão interna, porque isso está sendo tirado de nós a cada dia com essas notícias rasas, com essa manipulação desses sentimentos, é totalmente ao contrário do qual a gente tem que ter dentro da, da gente para manter a nossa paz interna, entendeu? É que eu vejo as pessoas hipnotizadas, é isso que eu vejo. Quando é eu, quando, Porque assim, gente, a minha televisão aqui <risos> é só para documentários <risos> e de final de semana eu assisto um filmezinho com as minhas crianças, é só para isso. Internet. Eu não... Eu não... Eu nunca vejo nenhum, nem nada aqui, eu nunca vejo televisão, então eu não sei do que acontece no Brasil. Só que como eu trabalho aqui com leitura de alma, de pessoas que trabalham no Brasil, chegam umas notícias no meu ouvido, Sim. né? E aí, o que que, eu, o que que a imagem que me vem? Nossa, as pessoas estão todas hipnotizadas, Mas todas. está fora, e esse novo mundo está falando, entra novamente, entra, voltar, como a Andrea está falando, como você está falando. Porque se você consegue atingir o seu processo, olhar realmente a sua centelha, quem é você, acho que essas coisas como líder político, como todo esse sentimento é tão de baixo calão que está rolando no momento, isso anula, não tem como, porque você olha o bem coletivo, você olha para o bem maior da humanidade, que é isso que a gente veio fazer aqui, é cada um no seu processo, mas todos, a caminho da evolução, nada mais, entendeu? É. Mas enquanto mas... Fica... Fala. Não, desculpa. Não, era isso não... que você estava falando. É, é eu... Ei, não briguem, gente! Não, não, tá... É porque está atrasado. quando ela fala... Eu... Levanta o dedo! É, é. Mas acho que foi isso que foi passado para você, porque acho que até o mundo fica de saco cheio, sabe? A gente está muito tempo, está cada vez ficando mais raso. Agora o mundo falou, ah, é? Agora é hora da vez. Se vocês não melhorarem, a gente vai agora botar vocês para a primeira série e os outros vão lá para a faculdade, entendeu? Mais ou menos por aí porque não, eu, eu vejo uma regressão da humanidade no momento, né? Assim essa questão de raiva, ódio, assim parece que estamos voltando aos tempos bárbaros, né? E é uma pena tudo isso. A gente deveria estar caminhando na paz coletiva nesse momento já, né? É, mas nós temos uma, uma parte da população que já não faz mais parte dessa de toda essa manipulação que já estão mais conscientes, né? Que estão hum. com o os, os, um pé lá e a metade já entrando na quinta dimensão. Ah, se <risos> pessoas... sumindo aí pro portal, que eu sei. É, pois é. <risos> eu e tô doido, aí... tudo doido, tudo doido, doido. E aí essas pessoas que já estão lá, não assistem televisão, não se metem nesse meio, não faz nenhuma movimento. Por quê? porque a gente já vê tudo isso de uma outra perspectiva, que já está tudo certo, está tudo bem, está tudo perfeito do jeito que está, apenas temos que ir para dentro. Ah, Karen, mas e a gente vai deixar do jeito que está? Temos que ir para dentro. Uhum. Tudo começa de dentro, de cada um de nós, do novo uhum. humano. Como é que vamos fazer o novo humano nascer se a gente ainda continua com as coisas que estão lá fora? Uhum. Não tem como, né? Exato. Exato. Imagina que é um refletor aqui no teu peito que está criando essa realidade, é tudo de dentro, como Matias fala. A política, a economia, é um reflexo do nosso sangue. Se você acha que comendo hambúrguer, comendo fandangos com banana, <risos> <tô> sacanagem, <risos> mas o dia inteiro, você vai se alimentando de hambúrguer, pizza, não que o mundo se dane, o corpo é seu. Não, você tá influenciando na economia do seu país. Quando a gente entender que as nossas emoções vão influenciar até nas enchentes do lugar que a gente vive, aí a gente vai entender que o cara que está ali em cima representando é somente um reflexo, é o que a gente está emanando e o que a gente precisa aprender. Ele está mostrando, olha, o que vocês estão fazendo. Vocês estão roubando, vocês estão enganando, estão sendo corruptos, para mostrar para a gente como é no relacionamento, como é em todas as lugares. Quando a gente tomar consciência que a realidade que a gente cria fora é 100% nossa responsabilidade não é culpa de ninguém, não ficar apontando os dedos... Quando a gente entender isso, que se, se a gente... Olha, o nosso poder é tão grande, se todo mundo agora no mundo fechasse os olhos durante um segundo todo mundo junto e pensasse nós somos quinta dimensão, a gente pulava de frequência, gente. Isso é uma Sim. escolha, Sim. é uma escolha. As pessoas têm que querer escolher, porque eu escuto assim, ah, hora é tão fácil para você, você tá aí na Suíça, na Suíça é tudo tranquilo. Eu tô aqui <risos> na Suíça... <risos> gente, mas isso também é uma outra coisa, tá? Eu tô aqui na Suíça, eu criei essa realidade... Uhum. Foi eu que criei, então quando eu saio aqui em casa, eu vejo uma tranquilidade, uma paz, eu escuto os passarinhos, eu criei essa, essa realidade, porque dentro de mim eu tenho essa paz. Sim. Se eu não estivesse com essa paz, eu sairia aqui, mesmo estando na Suíça, eu veria um monte de coisa, porque é só ir lá para a cidade, na Langstrasse que você vê um monte de coisa. Aquela história, lembra que eu contei aqui do padre? Foi. Aquela história. Desculpa aquela história zen, sem graça. Engraça, é. é que... Chega o padre falou, quer que eu conte rapidinho? Vou contar de novo, alguém lembra Ai, do padre? Conta aí, conta aí. Ah, o padre que eu... conheceu o Mário? Estou <risos> brincando. Aí... Não, o padre tava na... chegou lá na paróquia, chegou uma menina nova na cidade, vou contar rapidinho, tá? E aí ela chegou, padre, acabei de chegar aqui e eu queria saber como são as pessoas aqui nessa cidade. O padre, como é que era onde você morava? Ah, o pessoal era fofoqueiro, chato, intrigueiro, um saco horrível, não gostava, saia de lá. Aí, ela, aí ele, pois é, aqui é a mesma coisa. E eu, lá o Caputino, o Capulinho, o Capelino, qual é o menino que ajuda lá? Que fica Sim, lá? lá? Ah, tem um menino que ajuda lá com incenso. tem um ajudante lá do padre olhando. Eu nunca fui católica. Eu também não, eu entrei na igreja duas vezes, uma delas eu me perdi, tomei trauma. Eu tô criança. Aí depois chega a segunda menina, no outro dia, também nova na cidade, e fala, padre, como são as pessoas aqui? Aí ele falou como é que eram as pessoas na sua cidade? Aí ela fala, Ai, todo mundo era tão amigável, era tão legal, era tão simpático comigo, tão bondosos. Aí ele, pois é, aqui é igual. E esse menino que estava olhando falou, padre, não tô entendendo. Ontem você falou aquilo, que era tudo ao contrário, hoje a menina falou o oposto, você disse que também era. Ele falou, pois é, porque a realidade vai a, a realidade fora vai se fazer como você tem dentro você vai levar você para tudo quanto é lugar ou seja a gente é realmente tem gente falar ah, eu vou me mudar aqui né tem um um um ditado desse aqui ou é em inglês eu não sei quando você está mal eu vou viajar fala cuidado que você vai com você onde você for então tipo é. assim se adianta fugir, né? né? Porque é você que carrega a sua própria casa do pai, que é o seu Exato. coração. Mas é tá bastante vou... importante voltar para o né? novo mundo aí daquela aqui. Não sei nem onde é que está. <risos> é... tá As pessoas né? realmente a se reconectarem, meus amores, vão buscar, vão lembrar quem foram os ancestrais de vocês. Vocês que estão no Brasil aí buscar a energia tão fabulosa que a gente tem dos nossos povos, nossos povos ancestrais, os índios, os africanos, qual a força que você mais é sentir no seu coração? E, de resto, aí sim essas mensagens que vocês estão falando chegam, porque estando raso não vai conseguir, vai ficar lá no joio. É isso mesmo, você usa uma palavra muito legal. Quando a gente está no raso... A gente se machuca, mas quando a gente vai para profundezas, nada nos abala. Porque Exato. quando a gente está nas profundezas, as, as ondas vêm, mas ela leva a gente, a gente vai em cima. Mas quando eu... a gente está no rasinho, a onda vem a gente engole água. Vamos <risos> no Isso já aconteceu muito quando eu era criança, eu ficava no rasinho, eu salvei muito. Já me salvei muito de. Onda, eu grudava embaixo com as unhas na areia, só sentia as ondas levando meu é, cabelo é, lá é. embaixo, assim, ó. Porque foi lá no profundo, entendeu? Foi lá no fundo do mar. Eu também sempre fazia isso quando era surfista, quando vinha as ondas, as zona sinistra, eu pra, largava pra ela, deixava voltar para a areia e ficava coladinha, como se fosse a segunda pele da areia. E a Não, onda é passava é. E ela tranquila. Plena, pois é, nas profundezas é mais, é mais seguro nas profundezas, né? Sim. <risos> Exato. Mas é aí, e aí quando a gente leva para a nossa vida, nós temos que ser profundos também conosco mesmo. E o profundo é o coração, né? Exato. O voltar para o coração, voltar para presença. essa é a profundidade que a gente precisa na nossa vida. E está todo mundo distraído com o mundo lá fora, está ah. todo mundo distraído com a ilusão que contam, com, com, com todo esse teatro. Gente, a vida é um teatro? É um teatro, Tá? Agora, se você ficar iludida com esse teatro, aí só vai acontecer coisas que você não quer que aconteça na sua vida. Né? Então, pare de se iludir lá fora e vá para dentro. Sabe o que, que eu acho? Nós tivemos essa, essa, esses dois anos aí de pandemia. Isso foi uma lição de casa, né? Aham. Quem aprendeu a lição de casa, eu percebo. Quem aprendeu a lição de casa está com uma vida agora totalmente em paz. Sim. Quem não aprendeu a lição de casa está repassando, mas está passando aqui, olha... Uns bocadão, viu? Quem não é. aprendeu. É isso que eu tô Aprende. vendo. É aprender então a aprender já a tá o trigo e o joio. <risos> Essa separação do joio e do trigo, eu tô, a gente consegue ver a diferença. É a gente é. Que, se, que se escolhe, gente. Ninguém é gente vai escolher escolhe. a gente, ninguém vai meter o dedão, é a gente que se escolhe. Porque a, a, quando a gente. Na cultura racional, tem um livro, um livro tem uma, uma, um portal, sabe, na frente. E aí sempre falava que é nos portais que iam se abrir no Brasil, que todo mundo ia ver ela, olho nu, mesmo as pessoas não despertas, mas só ia conseguir passar se você estivesse com a frequência, tipo, tá dando match, tem que estar com a frequência, tem que ter a chave. Qual é a chave de abertura? É a frequência, é a calma, né? Que nem a, a Meire estava falando que ela teve um sonho, né? Você lembra que ela estava falando pra gente? Que ela teve um sonho. Que estava acontecendo umas coisas e é, é para um meio da floresta que tinham lugares que tinham esconderijos e tinha esconderijos, não? Como é que é? é coisas para se proteger, tipo bunker, né? Uhum. E, tinha, e que a, só abriria e só, eles não conseguiam abrir e só abria quando você entrava em alfa. Tipo assim, você acalmava sua mente e sentia a porta abrindo, aí ela abria. Ou seja, ela abria através da frequência, da uhum. neutralidade. Cara, é muito importante ficar no silêncio. Eu sei disso porque eu chegava em casa... Engraçado, outro dia eu fui comer um com meu negocinho com o meu marido, estava tudo fechado lá em Brunei, né? Só tinha um kebab aí a gente pediu um treco. Até que veio legal, uma salada, um negócio assim. Aí, só que estava a televisão rolando e a rádio rodando. Rolando. Televisão ligada normal me dá uma angústia, não sei explicar. Parece que está me sufocando. Eu é. passo mal, uhum. eu passo mal fisicamente. E eu me cozidando, falei cara, dá pra pedir para desligar essa televisão? Dá pra pedir para desligar essa televisão? Mas, tipo, é... agora esqueci que eu ia falar. Obrigada, Andréia. Falando de televisão. Ah, tá, de ficar no silêncio. Isso. Eu chegava em casa, eu ligava o som e ligava a televisão e ficava cantando com medo de ficar no silêncio. O silêncio doía, o silêncio uhum. fazia barulho. O silêncio, no final, quando eu consegui parar, no final do processo de não despertar, né? Tipo assim, eu sabia de muita coisa, tinha via, via, via luzes e, e naves, etc., mas eu não tinha entrado em mim ainda, porque é. dó gente, faz barulho. Nossa, é. é. Então, é. Ah, é fácil falar, ficar no silêncio. Cara, mas isso daí eu comecei e fui fazendo a limpeza por, que, fala, por que é chato? Porque faz barulho, porque tem coisa para limpar, tem sujeira lá dentro. É, Falando porque assim. é, é aquelas pessoas que chegam para mim nos meus cursos e falam, Quero, eu não consigo meditar. Começa a me coçar, começa a meditar. Eu falo assim: você gosta de ficar com alguém grudadinho assim quando você não conhece a pessoa? Não te incomoda, não? Grudar na pessoa e ficar sentada com ela ali no silêncio? Fala é a mesma coisa. Quando você vai meditar e você não se conhece, te incomoda. Te incomoda, você não se conhece. Não conhece. Né? Então é um treino. Um dia cinco minutos, outro dia oito minutos, e vai. Até você aprender a se conhecer. Quando eu me conheci, eu não queria mais sair da meditação. Exato. Muito bom. Era, Era tão, tão gostoso. Muito, muito, uma, uma uma visão falsa da meditação, porque a, o meditar também é um contemplar. Eu sempre falo isso: é você parar de ficar, sabe, no pensamento para o fora. Por exemplo, daqui a pouco tem. É, ai, minhas crianças têm que dormir, ai, mas tem que fazer isso. Não, parou. Você pode olhar uma árvore, cara, você pode olhar um rio, você pode olhar uma montanha. Você também está em estado meditativo. Mas pessoas como a Kelly, maravilhosa, é como eu também, é? a a Andréia também, e não pensa nada, né? A gente não pensa nada. Não tem nem eu, eu, eu consigo, eu consigo fazer a mente tranquilo. Eu, eu fico totalmente no zero, eu fico, eu eu fico quase duas horas, se eu, se eu quiser, no zero. E tranquilo. é muito gostoso, gente, é muito gostoso. Só que eu, no começo eu odiava meditar, eu não entendia ninguém que sentava para meditar, porque eu era muito agitada, eu sempre fui uma criança hiperativa. Uhum. E aí quando eu comecei na meditação, eu lembro que eu ficava tão irritada, eu ficava tão irritada. Aqueles oito minutos de meditação pra mim era uma eternidade. Oito <risos> Eu falei, eu falei, eu não entendo essas pessoas que conseguem ficar sentada de olho fechado. E botava música clássica, ai, coisa chata, ai, coisa eu chata. Ou... E coçava tudo, coçava a cabeça. Gente, depois que eu me conheci, verdade, começou a aumentar a minha meditação eu comecei a me autoconhecer, comecei a trabalhar em mim, comecei a encontrar essa paz, aí começou a aumentar, 60 minutos, uma hora e meia, aí eu cheguei a duas horas, de repente, todos os dias eu queria ficar na meditação, só que aí é um perigo também, né? porque é um assim, fugir da realidade. Né? Caminho do meio, caminho do meio. Pois é, é sempre o caminho gente, do meio. Exato, mas não é só que a gente gosta de ficar muito tempo, mas a gente perde a noção do tempo, tanto quanto às vezes eu faço uma meditação, às vezes de 15 minutos, e eu falo, cara, será que eu já estou aqui há duas horas? Uhum. quando eu abro o olho, passou 15, eu falei, uhul! <risos> mas tem isso, a gente consegue pular, gente, vocês não, não levam a sério, mas a gente consegue pular de tempo, tá? Porque isso, minha professora, minha professora falava, eu não acreditava. Porque eu ficava assim, olhando sempre, eu tinha relógio, né? Eu usava relógio, eu sempre, desde criança, usava relógio. Isso é muito sério. Isso é uma experiência que eu fiz comigo e é muito certo Eu ficava, ai, meu Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, ai, não vai dar tempo, aí um minuto, dois minutos, não sei o quê, atrasava. O que, que eu fiz? Tira o relógio e falava, eu tenho tempo, e eu vou sair daqui, ainda vou terminar tudo, ainda três minutos antes, porque eu sou Andréia, assim, né, certinho. Uhum. Eu tenho quatro minutos para secar o cabelo, três minutos para pintar meu olhinho, eu tenho tudo, tudo certinho. Eu falei, ainda vou terminar três minutos antes, eu terminava cinco, o tempo esticava, e eu ficava dançando e fazendo de manhã, quando eu saio muito cedo de casa, e dava tempo, e sempre dá, quando eu faço isso, dá. Se eu ficar Sim. olhando, pra... Aí você pula, sai do relógio, Sai do tempo daqui, vai para o teu <risos> tempo, vai para a tua frequência. Sim, mas olha só, o, o, a lógica de tudo é porque você está sentado em você, não mais no seu relógio, você mudou o foco, é só isso. Exato. Entendeu? É claro. É porque senão, ao invés de três minutos, você fica aqui, relógio, ocupa mais minutos do que as suas... Né, é, as mas é mais do que, que isso, que é mais do que isso, é impressionante. Que uma vez eu lembro, sabe, porque uma vez eu, eu sempre arrumava a casa, minha casa era gigante, né, quando meus maridos e aí a gente é três banheiros tal só um saco e aí eu tô lá limpando quando vinha a visita tinha eu tá, eu tirava sempre é, três, quatro horas para limpar tudo né duas horas eu adorava ficar limpando meu banheiro que eu sou virginiana, eu amo limpar banheiro e depois mais duas horas e uma hora para arrumar as coisas e preparar tá, uh, né as a o a pessoal chegar passa oi passa aqui em casa na minha também tá amiga por favor por isso que eu parte do menor Agora, Belezura, aí Ai. menina, eu tirei, eu tirei o relógio e comecei a fazer as coisas mais lentamente, cantando, fazendo, fazendo. Quando eu li, eu tinha feito tudo aquilo que eu fazia em cinco, em duas horas. Eu não acreditei, eu falei, cara, eu sentei no sofá porque eu esqueci de fazer alguma coisa, eu esqueci de fazer alguma coisa, eu esqueci porque não é possível. Eu fiz é. a mesma coisa que eu sempre faço. E eu terminei menos da metade do tempo. Eu falei, impossível. Mas porque você estava concentrada, né? É, então, eu eu fiquei totalmente dedicada e entregue à limpeza. Deu tilt, deu tilt. Eu fiquei deu... acho que, uns 20 minutos pensando o que eu tinha esquecido, porque eu não hum. acreditava o que tinha acontecido comigo. O hum. trânsito também. A gente né, tem umas coisas, tem umas dicas, assim, mais para o futuro, porque essa coisa é muito doida. É, minha filha <risos> tá que a gente começa a influenciar na Matrix. Eu queria. Oi? Eu queria compartilhar. Do... O quê? Vai falar, meu filho está em você Eu está falando com o mestre dela. Não, eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que eu acho que alguém aqui vai lembrar também de uma live, eu acho que de dois anos atrás, que eu conto que eu fui na, na cidade intraterrena, que eu achava que era no Amazonas, quer dizer, eu acho que é no Amazonas, né? Tudo deu para entender quando eu fui chegando ali na, na mata, tudo. E eu entrei dentro de, um, de uma parede, que é, de uma parede, assim, tinha de lodo, abriu um portal e entrei é, junto com a minha equipe, que eu tô sempre com a mesma equipe fazendo o meu trabalho de projeção astral, sempre a mesma equipe, né? E nós entramos, não sei se vocês lembram, tinha uma casa, um, uma sala, assim, toda branca, e parecia uma arena, onde a gente sentava, no meio dessa, era, era um círculo, assim, né? Tipo, parecia uma escada, onde a gente sentava naquela sala, e lá no meio da sala tinha uma mesa branca de mármore, quem, quem assistiu essa live vai se lembrar do que eu falei lá. Eles mostraram pra gente ali o que ia acontecer quando mudasse a energia da, do planeta Terra para quinta dimensão e a gente sentisse que mesmo em famílias, eles, é, a gente ela mostrou ali numa tela que se abriu assim em uma holografia redonda e, e vários lugares do país. E aí eu via, por exemplo, família caminhando na rua e três pessoas caminhando normal. aí Por exemplo, o pai de família começava a empipocar, empipocar e ele explodia e a família continuava andando, via que o pai explodir e continuava andando. Ou a família comendo em casa, aí, aí é, três começavam a empipocar, empipocar, empipocar, explodir, e a outra que estava lá na mesa continuava comendo, se não tivesse, como se não tivesse sentido nada, né? E aí a gente perguntou, mas o que, que é isso? Por que, que as pessoas não ajudam essas pessoas que estão né, é, morrendo ali, explodindo? Aí eles falaram assim, que as pessoas quando elas já estão vibrando em quinta dimensão, quando elas já passam para o planeta de quinta dimensão, elas vão olhar para aqueles que estão é, ainda, que não fizeram a escolha de passar para a quinta dimensão com compaixão. E que vão compreender o que vai acontecer com elas, mas sem sofrer mais. E isso ficou, eu não, nunca me esqueci disso, isso ficou muito é, no meu coração, como é que pode uma coisa dessa, né? Mas aí é que tá, eles falaram... A escolha. Nós temos o livre-arbítrio de escolher se queremos ou não passar para a quinta dimensão. E o que é essa escolha? A maneira que estamos vibrando. A Andreia falou no começo, né? trabalhar a ética, trabalhar a moral, aquilo que a gente come, o que a gente deixa sair pela nossa boca, a perspectiva de como olhamos a vida, né? o que vemos lá fora, é o que está dentro. Então, toda essa responsabilidade, quando fazemos a escolha, de sermos e manifestarmos o amor que somos, aí sim estaremos vibrando em quinta dimensão. Agora, vamos olhar para aquelas pessoas que não fizeram essa escolha, que continuam vivendo nesse teatro da ilusão, se metendo em confusão, né? e, e caindo nas polaridades do negativo ou positivo, Essas pessoas, com essas pessoas teremos a compaixão, Iram, iremos olhar para elas com compaixão, e iremos compreender o processo delas, porque está tudo perfeito, do uhum. jeito que está, não é? Então, assim, isso, isso ficou muito, assim, no meu coração, essa imagem, porque foi brutal olhar tudo, tudo aquilo que estava acontecendo no planeta Terra. Mas, pelos que, pelo que eles disseram, é algo que já está acontecendo já. Nós, é a separação do joio e do trigo que já estamos vendo. Não que as pessoas vão pipocar e vão explodir na nossa frente, <risos> mas, mas, assim, é, é que elas vão vão ser viradas do avesso mesmo, a vida vai virar um caos para elas, para que elas tenham a possibilidade de enxergarem aonde é necessário mudar, para que elas também tenham a paz, né? O que é necessário elas começarem a transformar na vida delas, para que elas deem esse passo e comecem a vibrar no amor, só no amor. Então, eu já estou vendo isso acontecer. Não sei se vocês estão percebendo isso também. Vocês estão percebendo? Sim. Harmonizar... O pessoal fala, ah, porque os, é, os extraterrestres ou os seres não têm emoção. Eles têm emoção, mas é equilibrado, eles têm menos emoção. Por isso que a gente é tão... É, não é perigoso, mas a potencialidade que a gente tem é como dar uma arma, numa, uma, mão de, uma metralhadora na mão de uma criança de três anos. As nossas emoções são muito poderosas, são ferramentas muito poderosas. Por isso é tão importante harmonizar... Enquanto a gente ainda estiver em guerra, ainda estiver gerando essa, essa, essa emoção, nós somos seres ainda bélicos, nós somos ainda perigosos. Alguns não, uns outros mais, outros menos. Eu sei porque eu nasci assim, eu, muito, eu nasci muito nervosa, agressiva. E se eu conseguir, cara, qualquer um consegue. Eu não sou especial, do que ninguém, muito pelo contrário. Eu... E, eu sou, e eu sou hiperativa, se eu conseguir me acalmar, então todo mundo consegue. Exato virginiana com ascendente, luz escorpião, sou capeta em forma de gente, se eu não tivesse me, me, me cuidado do meu lado espiritual, eu seria uma serial killer. <risos> Nossa, minha mãe eu não sou, minha mãe é tão coração... Gente, você sabe o que eu fazia com a minha mãe? Eu vou contar, hein, mãe? A senhora está aqui, não deixa me mentir sozinha, né, Terta? E a mãe falava que quando eu brincava com as crianças, ela falou, deve ser uma criança maravilhosa, você ria, eu não te dava comida o dia inteiro, você só ria, nem chorava para nada, mas se alguém te contradiasse, se eu alguma coisa sua... Você faz assim, você é de um idêntico... Ah! Eu mordi meu primo, que era um ano mais velho que eu, Nossa. nas costas, porque ele, ele, ele virou as costas, não fez uma costa que eu queria. Eu dei uma dentada nas costas dele, que ele faleceu com... Ele transcendeu com 25 anos. Por causa da sua mordida? Não, isso que eu ia falar, não foi por causa da minha mordida. Ele ainda tinha marca. E a gente era Nossa, criança... Nossa, Andréia! Mas, olha minhas costas, é. Então, minha mãe falava, o que, que acontecia? Quando ela ficava em volta de mim assim, eu brincando com as outros bebês, outras crianças. Se alguém tirasse alguma coisa minha, eu pulava, minha mãe pegava no ar. E aí, como eu ficava nervosa, e queria matar, ela deixava eu morder e unhar ela toda. Minha mãe, no verão, viu uma foto dela, que ela estava de camisa gola Rolê, roxa, comprida, assim. Meu pai de bermuda, camiseta, mãe, que que é isso, ela, Andréia? Eu, tava, eu ficava toda roxa. Aí eu sei que minha mãe, eu fui escolher a dedo, para ela ser esse ser amoroso, porque se fosse outra mãe normal no Brasil, na NEC 70, era porrada, era bate-porrada na bunda, chinelada, Nossa. até não aguenta mais, eu ia virar uma eu ia virar um ser muito louco, então falei, gente, eu sou muito grata, mãe, sabe, que eu tenho? Aê, mãe! Aê, é, é, mãe! muito amorosa, porque, gente, ela salvou muitas vidas. Obrigada, mãe! Tipo aquele dos Crudes, que é aquela criança que aparece um cachorrinho da. solta... Ah, sabe? Ai, olha, tem uma pergunta aqui super legal, porque ele, a pessoa chegou agora, Chosky, choski Mas como é seu nome, Chosky? <risos> Bom, chegou agora, então vamos, vamos, vamos responder aqui de uma forma que eu tenho até uma resposta legal. O que é essa nova terra? Eu posso falar para vocês, eu não sei menina, se vocês vão concordar comigo com o que eu vou falar agora, tá? Hum, tá mas eu falo já há muito tempo que eu já vivo na Nova Terra. A Nova Terra é uma, é uma terra de amor, é uma terra de paz, é uma terra que, aonde eu olho, eu só vejo a beleza, é uma terra onde eu vejo todos os seres na minha frente, independente do que ele fez no passado, independente de como ele chega na minha frente, se me xinga, se não me xinga, eu sempre vou ver nele um ser de luz, eu sempre vou ver um ser de amor. Na Nova Terra, a gente sempre tem a vontade de amar, de compreender, a gente tem a vontade de multiplicar o melhor que temos em nós. Então eu, eu me encontro já na nova terra, porque quando eu saio lá fora, eu vejo a beleza, tanto nas pessoas, como na natureza, como na terra. Eu estou aqui sim, num lugar privilegiado, estou na tranquilidade, eu consigo dormir com a porta aberta, e às vezes eu esqueço mesmo a porta aberta e vou dormir, eu tenho eu... meu jardim aqui, né? Eu... Se, se eu sair aqui eu saio na rua mas final, não acontece nada, o pessoal fala, toma cuidado que tem ladrão aqui também, eu falei, tá, mas é, eu vivo em uma terra de paz, e, quem, uhum. e se entrar um ladrão na minha casa, quem foi que criou isso? Fui eu, né, Sim. então assim, tudo, tudo que acontece comigo lá fora, eu sei que a é responsabilidade minha, então se eu quero uma, uma terra de paz, essa nova terra que todo mundo fala regenerada, quem é que tem que se regenerar? Sou eu. Então, uhum. eu vivo em uma terra regenerada, porque eu vivo essa paz, eu vivo, então eu posso dizer sim, eu já vivo nessa terra regenerada, e vocês, meninas? Sim, eu vivo no, eu sou, desculpa, mas já, lá sempre me chamava de Alice, Alice Isso faz as maravilhas, até no trabalho, André, todo mundo está, você já mandou e-mail, não sei o que, eu falei, que e-mail? Eu deletei! <risos> Ah, tá. todo mundo falei, gente, pessoal, ai meu Facebook é horroroso na época, eu falei, meu, é tão lindo, eu tipo, tá tudo tão lindo, as pessoas que eu me conecto, tipo assim, eu não conecto com muita gente, né, tipo assim, também como com a Karen, foi o primeiro evento que eu fiz de brasileiro, tipo assim, essa coisa de reunião, ah, putz, tipo, eu sou enemita e meu marido é pior que eu, então fica assim, é, as pessoas que você se conecta é por interesse, é por frequência, sabe? É aquela coisa. Por quê? Eu não vou ficar falando é aquela coisa, gente. As palavras são muito poderosas. Se eu falei até para o menino novinho que entrou na minha empresa lá, na empresa que eu trabalho lá, de finanças, ele é advogado de, de, de, tarde, de imposto, eu falei, cara, eu vou falar coisas... Que, eu, que realmente são importantes para mim. Eu não vou ficar aqui mais gastando a, a minha palavra com coisas que não são mais importantes. Quem é você como ser humano, sabe? Consegui conectar. Agora ele me fez de terapeuta privada aqui. Exato mas é isso, a gente se encontra, eu quero falar de coisas legais, assim, sabe, falar um ET aqui, uma nave ali, a gente fica, sabe, falando de nave, que a gente vê aqui um monte, em cima do Zurich Z, do lago de Zurich, é. Tipo, é isso que é a minha vida, sempre foi, e eu, nem, mesmo quando encontrava com umas amigas que ainda nem era, eu de perto, eu falava, gente, os uranianos falaram, e tinha umas outras, minha, minha olha, ela é assim, tá, eu falei, sim, eu sou aquela pessoa, que você vai falar comigo, ou você nunca mais vai querer falar comigo, ou você vai me encher de perguntas, Falei, os dois está tudo bem também. Tipo, não me interessa se a pessoa. Ai, ah, ela é louca. Pode ir, siga o seu caminho, pai. Ai, é cara, eu adoro que me chamem de louca. Original, né? Você é fiel a você. Não? Não, não, é isso a mesmo da sociedade. Eu Cadê? amo. Ai, obrigada. Hum, que bom. Super fiel. A é. É super fiel. Eu Sim. vejo só em mãozinhos. Ah. Ai, desculpa. Fala, fala. Tem uma, a, a Lucy fez uma pergunta aqui super legal. Olha, muito muito legal mesmo, Lucy, obrigada. Meninas, pelo amor de Deus, vocês nunca têm altos e baixos nas emoções? E claro. se não tem, qual o segredo? Claro que a gente tem, somos humanos, é. é! Ainda temos um corpo feminino que tem alteração hormonal, que tem menstruação. Só que qual a diferença que eu vejo aqui? Olha, eu sinto todas as emoções, né? E eu vejo, às vezes, o que, que as pessoas fazem. E às vezes vem aquela emoção de, oh, que frustração de ver isso, mas é tipo assim, lembra que eu falei para vocês? Quando a gente consegue alinhar as emoções, a gente sente elas, mas a gente observa, é como se a gente saísse do corpo, a gente observa a emoção e fala, aham, o que, que você está fazendo aqui? De onde vem essa emoção de raiva? Uhum. Onde foi que ela nasceu, hein? Aí você observa a emoção de raiva e na mesma hora você transmuta ela em amor. E quando você transmuta a raiva em amor, vem a compreensão do porquê que você está sentindo aquela raiva, que você está projetando na pessoa ou em alguma situação. Quem Essa faz... é a diferença, né? Que você faz, amiga. Eu, quem quem eu tenho saída mais, mais básico, mas assim, já está muito raiva raiva class <risos> Gente, quando eu estou com... vendo que a vibração está baixa, ou que, como é que se diz, que eu estou com raiva, mal amor, eu tenho dois, né? Eu já vou. <risos> você como... já vai na paulada? Não, dois, dois truquinhos, assim, bem, bem baixinho, assim, nada raio assim. Eu vou ver um monte de vídeos de autoconhecimento, de um monte de pessoa que eu acho legal, que aí já vai aumentando. E o outro, eu lembro sempre de um momento ou um local que eu amo, assim aquele momento que você lembra, que te traz felicidade, ou aquele local que te traz paz, pais, dependendo do que você precisar. Esse aí é depois bom. tudo muito, tudo automático. Que medo, porque... amiga, eu pensei que você ia sair na porrada. Não, é porque, não, antes, não, quando eu, não no tá início, aquela coisa, do, eu fiz uma eu terapia. Dois. aqui, a da internet. Não, eu, uma época, eu achei que já tinha cuidado da raiva e tal, aí falaram, André, eu tô sentindo uma raiva, o terapeuta, né? De biocodificação lá. Aí eu falei assim, cara, não tem mais, eu não consigo mais ficar com raiva. Tipo assim, sabe? Tipo assim... Às vezes você até pode subir aqui assim, mas na hora, sabe? E a raiva até é legal, uma energia legal para cocriar, tá? Então, uhum. é tão alta a frequência quanto a, a alegria, ela sobe e desce, né? Uhum. E aí ele ficou, ficou, falei, cara, não tem. Eu falei, já vi minha criança hoje já vi pra caramba, né? Porque quando meu pai foi assassinado aquela coisa, né? Aquela, meu pai transcendeu e tal, e ficou a criança machucada e tal eu já vi isso mil vezes, ele, eu tô sentindo uma coisa, eu tô sentindo. Ele me provocou, me provocou, me provocou. Eu falei, tá bom, vou eu entrar nisso. Tá. Não! Ele me deu, ele me deu uma, ele me deu, ele me deu um treco e ficou com uma almofada, que era um homem, né? E aí, menina, ele começou a provocar. Sabe o que que veio? Olha, tinha acontecido um pouco antes, eu tinha tido contato e tinha sabido dessa, dessa vida, e ela apareceu só para confirmar, era um samurai. O cara me falava um chinês antigo. Eu fiquei gritando durante uns 15 minutos, se porrando, aquela mufada que parecia com... com tipo uma espada, <risos> né? E eu gritava tanto... Eu fiquei três dias sem voz. Nossa. Era aquilo, era uma, era um, que era um samurai que tinha morrido, estava puto <risos> uhum. e tinha essa energia ainda. A gente sempre vai ter alguma coisa para limpar, né tipo uhum. assim. e depois quando a gente, como diz a Meire, né? a gente vai limpando o nosso, depois são a, a, a família, os amigos próximos, Sim. as cidadãs da cidade, do país, né? a humanidade, e sempre o trabalho é contínuo. Então, quanto mais capacidade a gente tem, mais a gente vai expandindo, né? Já limpei meu banheiro? Eu vou com o banheiro da Gleice. Depois no meu, tá? Vou tá. da minha amiga ele Nossa, também. Limpeu. Meu nome é Limpi. <risos> <risos> Troco por pão de queijo com o meu marido é louco por pão de queijo. E, ó, tá formada, hein? Ai, ai. A Rosa Souza fala, amar a tudo e a todos sem apego, isso é amor incondicional. <risos> é isso mesmo. É você amar é sem egoísmo de, de querer receber algo em troca. A minha técnica é sempre assim, olha, eu acordo de mãe e falo, hoje é meu último dia. Eu não tenho amanhã. Hoje é o último dia da minha vida. Então, tudo aquilo que eu vou dar, eu vou dar e como eu não tenho amanhã, eu não posso esperar a troca, né? Então, eu não preciso me apegar. Se amanhã eu não vou mais viver. Então, esse, essa é a minha técnica de praticar o amor incondicional, sabe? De dar sem esperar nada em troca, de não se apegar, de amar, na verdade, é liberar, é soltar, né? Isso é o um amor incondicional. Ama é solta e é inteligente não ter o apego. Você tá se livrando de se virar um assediador aqui quando uma obsessora. <risos> <Obcessora>. <risos> Eu vou é aí. Se não, é, senão a pessoa vai lá na igreja, né, para ser desob desobsidiada, né? Aí vai é. lá aquela menina ali que tá pensando em você <risos> o tempo todo. Uma obsessora, <risos> exato. Os maiores obsessores estão em corpos humanos. Ah, vou falar, quero falar meu truquezinho das emoções. Fala, fala, Antes fala, eu ia fala. muito observar, agora, é, depois do processo de um ano com o Matias, né? de pegar a emoção, esse, o Thomas também faz muito bem, né? De, de a gente entrar. Eu entro mesmo em mim, tipo assim, em vez de sair, eu entro no portal aqui e vou para o nada e fico me observando. Eu não sei explicar, a sensação é que eu me observo de fora, mas de um todo. Eu não sei, é como aquela coisa aqui, né? o, o toroide, que é, é, é como se fosse o universo que é infinito, mas é porque ele vai... Se, se fundindo Sim. em si mesmo, em várias dimensões. É meio complicado o negócio, mas assim a, a sensação é observar, sentir. Eu sou nada, eu sou nada. Respirei, eu sou nada. Onde é que está essa emoção? Pegar uhum. e assim. Mas eu faço isso agora de olho fechado, sem mexer as mãos, mas no início eu fazia com as mãos, que ele ensinou, pegar toda a emoção que está no meu campo, observar. Eu criei isso, uhum. eu tenho poder. A emoção não é boa ou ruim, a gente que dá... A, a, a frequência dela com a nossa consciência. Aí eu tá, transmito tudo em amor e não jogo mais. Antigamente eu jogava para o universo, volta para o amor, nanana. Agora eu transmuto ali e volto para o meu centro. A retroalimentação. Eu girei é. essa energia. Se ela para o universo, vai voltar depois também, é amor, entendeu? E André então, você... bio, bioenergética. Bioenergética, eu estou reciclando a energia que eu é faço. Isso aí. É, e volta para o meu toroide, ou seja, a retroalimentação energética. E isso é excelente. Eu sinto que dissolve tudo. Geralmente uhum. eu faço no final do dia, <risos> se eu passei por algum processo emocional. Quer saber, meninas, o que causa um processo emocional, o que, que pode causar um processo emocional? Gases! Está <risos> relacionado com o processo emocional. E eu tinha demais. Olha, <risos> se vocês estão soltando muito o a gente, então é isso, tá? <risos> não, tem os normais. A gente dá no mínimo, né? Acho que é oito por dia, como diz o Matias. Quem diz que não faz nada quando à noite solta fogo de artifício? É lá... <risos> Mas eu notei, tipo assim, claro, limpar o intestino, ter uma alimentação boa. Por quê? Repolho, brócolis e couve-flor não faziam parte do meu cardápio jamais. Uhum. Agora eu posso botar os três na mesma que sopa. legal, que, que é legal. Eu Faz também não tenho mais problema. problema, não. Gente, mas eu passei por algum, algum estra... não é estresse, não estressei, mas sabe alguma coisa, algum process... alguma emoçãozinha? O Thomas me encheu um pouquinho o saco, não sei o quê. deu algum trequinho ali, vai mostrar. Os intestinos mostram. Ah, tem a Atzer recente perguntando, meninas, qual a porcentagem de pessoas despertas para uma terra de quinta dimensão é muito baixa eu creio eu é tá. eu o gente de não, assim como é que vai medir a porcentagem bom não, uma amiga. vez é uma vez me disseram numa numa projeção astral estava em 7% em relação à terra ai eu, não falava eu estava por favor vamos aumentar ó sete <risos> há dois anos atrás então deve ter aumentado né amiga Você precisa de 33,33%. .33? <risos> É, estava 7% há dois anos atrás, na época da pandemia, que deu uma aumentada, estava 3% antes da pandemia, deu uma aumentada para 7%, agora já faz tempo que não perguntei sobre isso, posso perguntar Eu na criar próxima. criar 11, 11, 11, 11. Pulando para o 22. Engraçado que é 11, 22, né? Até a Meryvi falou, tava, ela chegou lá 11, 22, sabe? 11, 22, vamos pular de 11 para 22. Importa ah, é. pular. pula de 11 para 22 para ativar a terceira camada, 33,33. 33 olha, olha, ó, tá ó, o Tiago está falando, 7% estamos bem, hein? né Aí de palmo eu desperto, né? Tem gente que está espiritualista achando que está desperto, mas tem gente que não está totalmente esperta também. Você sabe que tem uma coisa, Andréia, não, de verdade, eu senti uma coisa hoje quando eu estava tomando banho, eu falei assim, eu quero, não quero mais escutar esse negócio de espiritualistas. Não quero. <risos> Namastê, porque... Não, mas oh, não. É, como é que é? Olá tudo, gratilovers. Não, não quero mais escutar, porque tá vindo cada coisa maluca na minha vida de pessoas espiritualistas. Que eu se diz espiritual, espiritual. Vida. eu falei, caramba, gente, não quero mais escutar nisso, não. Ah, Kelly, mas o que você é, gente? Olha, eu sou do amor, tá? Universalista, <risos> nós somos universalistas. Eu é. quero ser um ser universal. Isso que eu peço muito aqui, me ensine a como ser universal, porque eu atraio uma equipe de um, de um andromedano chamado Curlix <risos> para me explicar o que é ser um ser universal. Ó, oh, tô olha chamando o... ele. Curlix. <risos> Eu Andromedano, com a sua equipe para me explicar. E eu, em troca, eu informo como é que é o amor humano, porque eu tenho muita experiência nessa. É. Ah, nessa. Ah. Tanto no físico como no emocional, né, amiga? Então, já dúvida, tá? Limpar banheiro. Meu ser veio experimentar o amor. Amor a limpar banheiro, amor a pegar, né? Aquela coisa, vocês sabem. Ah. É, Leda, a gente respondeu isso, na verdade, ainda agora. Quando, quando eu estava contando a minha experiência no astral, de que a, a, a gente vai ver a diferença, a separação do joio do trigo, que já está vendo agora, as pessoas da, da quinta dimensão, elas têm paz, elas, quando você olha nos olhos dela, a única coisa que você vê é paz, é amor, é alegria, né? da boca dela não sai mais coisas negativas, só são palavras construtivas, ela vibra já naquele amor, na, na, no, na nossa essência, porque a nossa essência é puro amor, né? É. E o que, que vai acontecer com as pessoas que não estão vibrando na quinta dimensão? Vão voltar para de dinossauro ah. e capela dois. <risos> a, a contrário a da vida. paz, é o caos, né? <risos> é, vou voltar para o jardim de infância. É. Vamos ter que fazer a lição de casa de novo, é, e a vida fica um complicada. É, tem vários processos, tá? Tipo assim, os processos que eu fiz, que eu, que, eu, que me veio na mente também pela intuição de fazer, foi essa conexão com cada um, de ver realmente aquele outro ali. É uma parte minha, é um reflexo meu, porque aqui é, é a Matrix, eu que gerei tudo. É e ele, tá, ele não vai despertar. É uma parte minha que não quer despertar. E tá tudo bem. Tá tudo então, bem. o que eu posso fazer para ajudar esse ser que, de repente, não quer? Porque o outro não está separado de mim. O problema é. dele também é meu. Então, Isso. tipo assim, eu aumentar tanto a minha frequência que, de repente, se eu olhar para ele... Tum, deu é. uma... Z... De repente dá uma despertada, entendeu? Esse é o meu sonho. Olhe para mim, olhe para mim. Sabe que o que é legal? Sabe? Amiga, não, isso é bom é para todo mundo. Fala, fala, fala, fala. O que eu tô na rua, é assim: eu sou um bug positivo do sistema, eu sou um bug de luz no sistema, eu sou um bug de luz no sistema. Aí dá um bug geral lá de luz. É isso eu aí, bug. eu sou um bug. Não, sabe o que, que eu ia falar? Que é muito importante, que muitas pessoas não falam sobre isso, né? Quando eu falo dessa transição de quinta dimensão uhum. Aqueles que ainda estão se sentindo Que não estão conseguindo vibrar no amor Ficam com medo uhum. Isso é muito ruim, gente O eu medo muito... segura vocês em uma prisão de 3D Porque é mental, tá? É. Então, olha só Pensa numa coisa, tá? Todos nós viemos do mesmo lugar Todos nós somos amor. Vocês acham que existe um Deus, ou um Pai, ou um Criador, que fica lá pondo o dedo, esse despertou, esse não despertou. Esse está na terceira, esse está na quinta? Claro que não. Não tem ninguém aqui para julgar vocês ou eu. Não tem ninguém para me julgar, eu me julgo a mim mesmo. Uhum. Então, esse negócio de quinta dimensão, eu vou para quinta dimensão, o outro não, aqui não é julgamento não, é escolha. E não é escolha de. Andréia vai escolher agora, que a vizinha é. vai para a quinta dimensão, porque ela foi boazinha e trouxe um bolo de chocolate. Oh, oh, oh. Não, isso que eu ia falar, gente, Deus de... Olha, você. Imagina, você está vendo sua criança brincar no parquinho. Aí ela caiu, ralou o joelho e começou a chorar. Você vai lá, vai encher ela de porrada? É. Não vai. Deus é amor, gente. É amor. Deus é só é amor. amor. Não existe isso. Você está você lendo esse livro aí, então você vai. Você não tá, você vai queimar no fogo dos infernos. Mas eu sou amor. Mas Ai, você Deus. vai ter as Não existe isso. Não, saiam do medo, gente. Saiam do medo. O medo é leva você ao contrário do, da direção do amor. O medo né? é a ausência do amor. A luz é. não tem dualidade. É luz e a é não luz. O medo é a ausência da luz. Uhum. É a pessoa que resolveu evoluir pelas sombras. Ou seja, eu não quero informação... A informação é luz. A pessoa não quer, não quer saber de nada. Sabe que a pessoa que fala... Sabe que eu já ouvi isso e era verdade eu sinto que é muito verdade, a pessoa que fala que é ateia a ou não, eu acredito nisso, às vezes você se fechar numa religião é um pouco de preguiça. Porque assim, não, eu vou escutar o que aquele homem está falando e eu estou bem aqui. Não me bota para estudar, para ler. Eu vou para o céu. Eu, não vou para o céu. É, tipo... é, se eu escutar, eu vou para o céu. Exato. Isso, você não desenvolve sinapses novas. E as sinapses, é. a gente já falou isso, física está conectada com a expansão de consciência energética. É. Se você não tem o físico, você não expande para o energético. Uhum. Sabe aquela coisa, você expande. O que, que você expande? O que, que você tem dentro? Diamante ou caquinha? Você vai expandir o que você tem já. Uhum. Não vai Onde aparecer no isso se, focar, se focar na caca, vai ficar um monte de cocô. <risos> Ai, vai A tempo. Deia falou um negócio legal. Deia, fui fazer isso há dois anos atrás. A pessoa não conseguiu olhar para olhar mim. Sabe por quê, Deia? Porque é tanta informação que tem nos nossos olhos que o cérebro humano não consegue. Aí fica olhando para outro lugar. Eu fiz isso uma vez com um cara que entrou no trem. Era um colega que queria conhecer os negócio e tal. E aí eu ficava lá olhando para ele assim no trem. E o cara ficava assim, ó. <risos> <risos> Tinha tipo, uma colega assim olhando. Aí eu falei: eu ficava olhando, olhando, olhando. Tipo assim você vai despertar, você é um reflexo. E ele assim deu, deu um bug na matriz. Sério, ele ficou uns três minutos tendo um treco. Ele leva para mim e ficava. Que aí bom, eu falei: Gente, será que ele tá vendo isso? E eu olhando, e eu séria, o que fez? Ali eu falei: só um canal de luz perfeito, só um canal de luz perfeita, <risos> tipo assim, passando a frequência que a pessoa precisa, tipo assim, baixando, baixando dados, baixando dados. Depois ele pra, conseguiu olhar entendeu mas é, assim assim é. funciona que é firme. aí você vê que somos todos parte de um sistema né e quando vem uh -huh. ali canal de luz pum dá um bug ali um bug <risos> eu vou para chocar eu vou para chocar <risos> sexualmente energeticamente, energeticamente. gente vocês vocês estão entendendo aqui o tema vocês têm alguma pergunta para fazer vieram umas perguntas muito legais aqui para a gente responder viu vocês estão entendendo o que é a nova terra gente Tá a, nova, a, a nova terra não é um lugar né, que vai ser transformado e a gente vai pular para ele, não. Se a gente for bonzinho, né, fomos caridosos, vamos lá para a nova terra. Não é assim, não. não. É, a, a gente tem que mudar, que a nova terra é dentro de nós. Somos nós, a nova terra regenerada. Né? Então, é. assim, por isso que não faz sentido algum para mim ficar saindo em algum movimento lá fora. Não faz sentido algum. Tá? Uhum. Porque sou eu. Eu uhum. e se cada um de nós fizéssemos o mesmo movimento para dentro ao invés de para fora, aí sim o resultado seria muito mais rápido. Só que sim. tem muita gente aí que não está checando a, a, o ponto da coisa, né? Então, ainda muito distraído. Então, isso para mim era muito importante conversar sobre isso, porque eu sei que está chegando aí dezembro, eu sei o que está acontecendo de ener energeticamente, né? Pelo que eu olho ao redor do planeta Terra quando eu vou trabalhar. E eles estão pedindo para acelerar o processo. Acelera o processo. Passem as mensagens, plantem as sementes. Eles estão pedindo isso. Né? Amor. Vibrem no amor, manifestem o um amor. Eles precisam abrir os olhos, sair dessa ilusão que estão mostrando lá fora. Acelerem o processo. Foram que pediram para mim hoje. Então, por isso que eu tive essa ideia de fazer essa live hoje. A gente não veio ontem aqui fazer a live, porque as nossas madames né, bonitinhas estavam trabalhando e estavam muito cansadas... <risos> Mas elas fizeram um trabalho muito bonito, tá, gente? E é claro que depois de um trabalho assim de constelação, energeticamente a Tem gente realmente é fica graça. bem cansado, né? Engraçado. É, pois é. E elas realmente estavam cansadas. <risos> mas a gente está aqui hoje. Não foi ontem, mas foi é, hoje. Falaram é <risos> é muito Olha O MacTube aí? Cadê ele? Ah, Leandro! Oi. Boa noite, o que vocês acham das dimensões mais densas, mais densas, como ajudar nossos irmãos que estão perdidos lá? É o que a gente conversou ainda agora, né? É. A gente conversou sobre isso, de uh, a densidade, na verdade, está dentro de nós, né? Porque é. todas as dimensões estão dentro de nós e a gente só acessa eles conforme a gente vibra, então... Se nós estamos vibrando em uma frequência mais alta e vemos um irmão que está vibrando em uma frequência mais baixa, nós não temos muito o que fazer com o processo dele, a não ser inspirar. Então nós estamos aqui para vivermos o nosso caminho, caminharmos, porque nós somos o caminho. Então Jesus também. Jesus veio, ele foi o caminho que inspirou. Então nós, através da nossa vibração mais alta, nós vamos inspirar aqueles que estão vibrando mais baixo. Se eles quiserem. Eles podem observar o nosso caminho e dizer, eu escolho seguir o mesmo caminho. Liga. Eu escolho ir pela paz. Igual aquela pessoa ali está com tanta paz. O que, que ela está fazendo para ter tanta paz? Então, eu escolho. Então, nós vamos olhar com compaixão. Eu entendo assim, André Iglesias. O que, que vocês acham? É, eu acho Sim. que ele está se referindo, no caso de um umbral, de dimensões... Eu, diversas, isso que eu pensei também. Que não umbral. entra luz, né? É. Então, a pessoa tem que ser atingida. Porque, assim, eu acho que, assim, nós somos... Tipo, a gente está trabalhando em conjunto, né? Tipo, um formigueiro, uma, um, é, uma colmeia... Então, cada um tem sua função. Isso que eu estava até falando. tá? falando, não sei com quem. Se era com você, Leandro, com alguém. Tipo assim, eu sei, é, é, como tipo o meu, o meu karma me colocou aqui geograficamente para cá, né? na minha família, do Brasil, etc. Para, de repente, eu desenvolver uma coisa aqui para eu poder levar Sim. alguma coisa útil para lá. Porque lá, eu tenho certeza que se eu estivesse no Brasil, eu já teria morrido ou de infarto ou de derrame cerebral. Tenho uhum. absoluta certeza. Então, tipo assim, para mim. Eu fico assim, eu disse, o que eu vou fazer? Eu falei, calma, você está aqui, você vai fazer o que você pode fazer daqui. Mas eu acho que se eu tivesse que, por exemplo, vamos falando aqui da, da normal da terceira dimensão, tá? para a gente entender, pra, uh, que uma vez veio isso na minha mente, eu comecei a perguntar muito sobre isso, me questionar, porque eu sei que eu sou guerreira, né? eu já nasci lutando, tal, eu sempre quis ir para a aeronáutica, eu tenho essa coisa, tiro já desde nova e tal, e aí... Tipo assim, se fosse para eu estar tá nesse movimento, sabe? Porque eu sei, desde 11 anos de idade eu falo que o Brasil só... Um país só desenvolve através da Revolução. Para a gente mostrar, porque eu fui vendo pela história do, do, do, do, né, de vários países, assim, a, como é que eles evoluíam. Eu sei que se eu estivesse em Brasília, com certeza, provavelmente, muito provavelmente, eu estava pintando a cara de azul com a metralhadora na, na, na parte da frente da galera, entendeu? Tipo, vai, vai perder esse corpo aqui, volto com outro, mas eu volto. Uhum. Continuo fazendo. Então, eu acho é. também, como eu já eu falei, eu conheço pessoas da conscienciologia que estavam falando, faziam os trabalhos né mais alto frequenciais, mas tinham a ressonância e queriam ajudar. E eles falavam, eu tenho que consumir a carne para poder fazer certos acordos, que eu vou lá né para outros, outros padrões de luz, para tipo, né, fazer esse trabalho. Eu acho que a gente vai ressonar e vai escolher o que fazer o trabalho no momento. Ou seja, é, cada um vai ter uma frequência. nós Como diz a... a que falou isso? Cada um é como se fosse um computador e a gente tem a nossa configuração. né? Uns uhum. vêm para. Tem pessoas mais doces que vêm, tipo, para cuidar mais dessa parte amorosa. E umas pessoas vêm mais para batalha, né? Porque aqui a gente okay. é todo mundo de vários seres do planeta. Uhum. É uma... é vários seres de vários lugares da, da, da, da galáxia, né? Eu sei que eu venho de um universo muito, muito longe, e desde criança eu falava, nossos seres humanos são muito interessantes. Uh. <risos> Eu não sei, eu falava eu falava de brincadeira para o planeta XYZ. Tipo assim, eu vim eu sei que eu vim por amor aos humanos, sabe? Para ajudar uhum. de alguma forma. Eu realmente amo seres humanos como, como a experiência em si, né? Uhum. Mas eu acho também que a gente, em certa vida ou em certos momentos, a gente vai ter ressonância com aquilo e vai. Tanto que a gente aqui, certas causas, pessoas vão ajudar crianças, certas pessoas vão ajudar os cachorros, pessoas vão ajudar é, é, retirar, é, pessoas que vêm da guerra. Então, acho que cada um vai Vai, vai seguir um caminho, vai seguir a ressonância que está ali, né? De repente, por exemplo, a gente nunca vai saber o que está acontecendo por trás dos bastidores, mas de repente, por exemplo, eu tenho uma vontade imensa de ir fazer o resgate numbral, né? Tipo assim, provavelmente, claro, eu fiquei lá perdida há muito tempo e agora eu quero ajudar. Como meu pai foi menino de rua, e ele queria muito sempre fazer as coisas para os meninos, para as crianças que não tinham condições, uhum. né? É aquela coisa que te toca. Então, às vezes, a gente... Ou depende Eu sei que a, a, a, o plano é inteligente, a gente com as memórias e vai sentir ressonância. Não, eu tenho que equilibrar aqui, porque aqui eu me identifico e vejo. Então, uhum. Agora que... tem uma, tenho uma dúvida, agora é uma dúvida minha, tá? Uhum. Ah, eu sei que o meu trabalho não é numbral, desde que eu sou criança, não é. Tanto é que eles me levaram só uma vez numbral, para me mostrar como que era a aura de um ser que estava lá no umbral. Uma vez só, eles me levaram lá. E eu falei que eu não queria ir mais, eu não gostei de ir lá. Mas eu sei que meu trabalho não é no umbral. Então, como você fala, Déia, eu acho que cada um de nós viemos com um trabalho específico para fazer aqui. né que o meu, o meu trabalho é outro, eu sei, o meu trabalho é outro. Agora, a minha dúvida, tá? Agora é uma dúvida minha. Por quê? Já teve momentos em que eu estava aqui falando sozinha, que eu achava que estava falando sozinha, eu estava dando uma aula aqui para mim mesma, mas eu sabia que tinha seres aqui comigo do umbral. Eu sei que eles estavam aqui escutando, sabe? Uhum. Porque eu sentia a presença deles, eles estavam muito curiosos para escutar o que eu estava falando, e aí eu continuei falando porque eu sabia que eles estavam escutando. Teve uma vez que uh, eu escutei de que quando a gente vibra muito alto, o pessoal do Umbral não consegue ver a gente. Mas Nossa. nesse dia eu sabia que eles estavam ali. Vocês, vocês sabem alguma coisa sobre isso? Porque nós conseguimos inspirar os nossos irmãos do Umbral também através das nossas experiências aqui, né? Porque nós somos medianos, né? Nós somos médiuns. Eu, né? eu não sei, assim, posso estar falando até besteira, mas... Por exemplo, os exus, as pombagiras, eles vão até o umbral. A gente tem também uma vibração mais densa, e de repente pode ser essa falange desse povo aí que estava assistindo para passar para os irmãos de nós, os professores no umbral, praticamente. Será? Da... Sim. Sim, está todo mundo evoluindo, né? Então, hum. todos os seres. Na cultura a gente estudava muito sobre isso, e depois de um tempo eu vi que realmente até os seres, porque assim, eles têm trabalhos, né? Dizem que os seres, tipo, a frequência das pombagiras. É, são as frequências femininas que vêm limpar toda aquela desrespeito do feminino da época lá dos anunnakis uhum. etc eles são essa frequência que vem equilibrar né então tipo assim nós precisamos dizer aqui como no físico gente tem gente vamos imaginar lá atrás sem as máquinas mas que vai lá limpar os esgotos sem essas pessoas a gente não dá para viver no, no limpinho, é. bonitinho então são esses seres mas tipo eu acho eu creio também também, tipo tem uma hora que cansa, eles querem evoluir. Então, por isso que eles estão querendo sempre ajudar. Todo mundo está evoluindo. Todo sim, mundo é. quer uma chance de ajudar. E é que a gente teria que pensar. Tem gente que fala, poxa, obrigado. Mas eu falei, não, obrigada eu. Muito grata eu de ter a chance de poder te ajudar. Porque Exato. como vou é fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. É uma sim. conta que a gente tem. É, é. Essa deveria ser o nosso pensamento. Eles estão agindo conforme a natureza. Eles entenderam. Então, eles estão sempre pedindo uma, uma chance de poder ajudar. Para poder também evoluir. Tipo, cansou, você cansa. Uma hora você cansa aquele trabalho sujo, eu quero evoluir também. A minha amiga tinha uma cigana, tá? Uma cigana dela, vinha falar com ela, era a Márcia, a cigana dela, fazer trabalhos assim de resgate, que ela veio para fazer trabalho de resgate. Isso tem a ver com o nosso karma, as nossas capacidades, que a gente ia fazer, etc. Cada um tem a sua função, como a gente falou. E ela falou, Défalo, uma época, a Márcia sumiu. E uma vez ela estava numa administração muito alta, começou a entrar com frequências mais altas, né? Porque ela veio para cá me conheceu, a gente começou aquela coisa, né, da conexão cósmica. E ela falou que uma vez estava meditando numa frequência muito alta, ela escutou a voz dessa cigana Márcia de novo. Ela, Márcia, onde é que você está? Né? Porque ela trabalhava uhum. no braço e fazendo os resgates aqui. Ela falou assim, pois é, eu já ascensionei, eu já estou já em Sirius, eu já estou uhum. em pressão agora. Ou seja, está todo mundo evoluindo, eu fico toda arrepiada agora, caraca. já todos eles que tô E um dos, dos meus trabalhos é esse, né quando eles começaram tipo, assim tirar aquela coisa das pessoas terem de endiabrar essas pessoas. Como o Matias uhum. fala, são a sexta dimensão que deram essa materialidade para a gente, a gente compreendê-los. E sempre os de cima, de baixo, esquerdo e direito, somos todos Sim. funcionários da mesma fonte. E explicar, porque quando veio a informação, você tem que explicar que esses seres são os Exus, você tem que falar realmente o que significa um Exu, para as pessoas de, pararem de ficar demonizando tudo. Julgando, ficam julgando. É. Eles fazem um trabalho... Gente, desculpa, mas quando você está na rua, no meio da rua, e tem um bandido, e você chama o Arcanjo Miguel, então, não é o Arcanjo Miguel que vem para você. Ele não pode interferir Vem da linha do Arcanjo Miguel, que são os Exus, que são os Sim. protetores sabe? E tem os protetores lá de Atlântico, do Egito, que são os Exus, aqueles cachorrões grandões que tem aqui dois na minha porta, que as pessoas veem, sabe? Uhum. Porque quando eu perguntei para a minha espiritualidade, falei, como eu vou explicar que é Exu, o pessoal não ficar com raiva Aí eles começaram a... Eu senti uma risada, tipo, tolinha, você é o nosso Exu, você uhum. é a densa que trabalha para a luz, eu estou na densidade uhum. e trabalha para a luz. Eles Sim. são seres densos que estão trabalhando uhum. para a luz, um Exu ele tem que ter uma elasticidade de umbral a sétima dimensão. É o uhum. ser que trabalha comigo, que veio me proteger porque eu comecei a fazer trabalhos e pessoas que tinham problemas mesmo de magia negra em cima. Então uhum. a gente sofre ataque, né? A Kelly sabe muito mais do que eu que a gente sofre os ataques porque quando você vai trazer a luz para uma pessoa que está cheia de obsessor, cheia de coisa, eles não vão gostar. Saulo Valdeirão uhum. também fala sobre isso. Sim. Então assim a gente vai precisando da ajuda, vai chegando, vai che pede, vamos rezando que vai chegar. Chegou, tô cuidando dele, eu já, né, já bati um papo com ele, porque ele tá me segurando uma barra forte, né, porque o trabalho que a gente tá fazendo, né, lá no consultório, ah, é é, nossa. nossa, é, mas lá quando a gente chega no consultório, a gente já vê os gordiões lá que são grandão, hein, é, é, é, <risos> lá exatamente. são fortes, é. o Carlos Torres falou, né, eu falei com vocês, depois de 12 anos, a namorada dele, a namorada do do Fernando falou que em 12 anos de trabalho ele sempre passava mal. né? Depois desse negócio, passava mal, ficava doente, enjoado. Ele ficou inteiro, entendeu? Tem uhum. uma egrégora. Tem uhum. uma egrégora. É sério o negócio, não é brincadeira. A gente tem que entender o mundo energético... Não é brincadeira, não é porque a gente não vê que ele não existe, não é coisa, da nossa cabeça, ah, não é porque eu pensei assim, assim já está feito. Não, tem uma regra, tem, tem, tem uma regra. Tem, ordem. e é, é muito é, organizado. É, é, é muito o, organizado. O já perguntou a segunda vez, quando fala em vibrar no amor, seria o quê? Manter um emocional, um pensamento mais positivo? Também, não mas acho bem. que é a coerência. É é, é, é coerência. o. Meu... É o não, não dar definições mais, é o não julgar mais, é o não deixar sair da sua boca palavras de destruição o que vai amaldiçoar alguém. Porque fazer bondade por si só não leva ninguém ao céu. É a coerência é isso, do isso. todo, né? É, é a mente e o coração. Tá né? Para isso é. tem que buscar a coerência do isso. seu ser, que é o amor. Puro, um amor incondicional. Exato. E a partir daí, só que você vai conseguir caminhar com esse pensamento positivo. Né? Porque é senão você está muito para fora e aí vai ser como a Kelly está falando. Ah, eu tenho que fazer, vai ser aquela obrigação. E não, não tem que ser uma obrigação. Nunca vai ser. É o nosso dever, é a nossa integridade como ser humano auxiliar, auxiliar primeiro a gente e depois aos nossos, né? Porque os, os, outros, os outros também, todos são uma parte Somos da gente, nós. se você for buscar, é. né? Exato. É. Eu acho que eles me falam muito que o amor incondicional, assim, a gente é meio difícil a gente entender o amor cósmico, porque a gente está na terceira dimensão, e a gente entender o amor humano, assim, saudável já é complicado, mas eles falam muito assim, é tipo, o respeito é uma coisa, é, mais, chega mais perto. Tipo, o que é o respeito? É observar, olhar a experiência do outro, compreender, não me meter e não julgar. Eu estou observando. Ah, a pessoa está tá apanhando, não sei o quê. Claro, quando a gente fica nervosa, é que a gente se. Você ressonou com aquilo, porque uma, eu tinha um caso de uma amiga, né? Que o, que o marido dela era agressivo, eu ficava a pé da vida, queria lá meter a porrada nele. E depois eu entendi, depois fiquei com raiva dela, como é que ela pode ser tão passiva, não sei o quê. E aí eu entendi, eu agradecia por ela ter escolhido essa, essa experiência e não eu, porque alguém Sim. tinha que viver essa experiência. A gente Sim. tem que ter aqui todo mundo experienciar tudo e não pode repetir. É. Então eu ficava ah. grato, então observar. Podia ajudar a conversar, mas de um ponto neutro. Neutralidade seria a palavra, acho que, de coerência, neutralidade, observação sem julgamento nenhum. É. E não julgar, tipo assim, ai, que belo dedão. Não, se eu falei o belo, tem o feio. Então, tipo, observar. É o que é. E tá tudo perfeito naquele momento que é. Aquilo que tá acontecendo na nossa vida, ou na vida de alguém, é exatamente o que a pessoa precisa aprender. Ah, mas errou e foi de novo. Pronto, ela não aprendeu direito, foi aprender de novo. E paciência, vai fazer o quê? Não Sabe que no, no Japão a palavra respeito vem acima do amor, né? Uau. Primeiro vem o respeito. Sim. Aí depois... Perfeito. O amor, eu acho que é a terceira palavra tem que ver. Eu acho que é amor, confiança e... Res... e... Não, respeito, confiança e amor. Eu acho que é, acho que é isso. Respeito. Mas... É, é Olha, a Gleice está no escurinho. <risos> ah, <risos> caiu amiga. <Cadê> a minha <risos> Olha que ela voltou. Eu coloquei ela aqui de novo. É né? Ah, tá aqui, aqui. <risos> voltou. Voltou. <risos> Alguém escreveu. É. Bem que você falou, Andréia. Meu ex-marido ligou agora. Bota no. Nem tô mais escutando focus, vocês. Que cacete. daí aperta o foco. Tem uma pera aí, luzinha. Peraí, peraí. Ai, ai, gente. Ai, ai. Gente, eu acho que hoje a gente não vai ter meditação. Eu não sei mais como é que faz. Eu não estou escutando vocês. Não? Sério? Você não está escutando a gente? <risos> <risos> Coitada. Gente, eu vou sair, então. Eu não estou escutando. Vai acabar. Sai e entra de novo. Sai e entra Deus. de novo. Sai e entra. Sai e entra. Sai e entra. Sai e não, Gente, falem. Não é possível. A gente só falou. Sai. sai. Ah, Falar por. ela, no sai. Microfone. Que tristeza. Mas é, sabe o que eu ia falar para vocês? Deixa eu... Gente, eu vou. Eu não estou não mais escutando tô, vocês. Não, não, a gente escuta. A gente escuta vocês. É, eu estou você. vendo, mas eu vocês não. Estou surda. <risos> <risos> Amores, obrigada a todos que estiveram aqui. Tchau, Eu não estou escutando vocês. Na mais tensão para vocês. Andréia, você. obrigado pela oportunidade. É. Ó, ih, cadê o coração? <risos> beijo. Estou profissionalizando meus serviços, melhorarei. Estou evoluindo. Até a próxima, amiga. <risos> Tchau, amores. Boa noite. Obrigada Tchau. a todos que estiveram aqui. Beijos. Beijo. Ai, gente. ideia é, na semana que vem, gente, na semana que vem, eu já estarei em São Paulo só que eu ainda vou estar naquele fuzuê lá de, de chegar, tá? E eu acho, não sei se a gente vai ter live, eu não sei ainda, tá, amiga? É, porque gente... também, acho que esse momento está bem complicado também, que eu também vou para o Brasil, e a gente está é. trabalhando no final de semana, eu estava falando até com a Gleice, que ela marcou coisa logo quando eu voltar de viagem, falei, cara, eu vou Nossa. chegar quinta-feira de noite, ela já marcou sábado e domingo, eu quero ficar com meu marido, quero lavar minha roupa, <risos> quero descansar, porque já me falaram que eu vou fazer um trabalho bem forte lá. Hum. e que eu vou precisar descansar porque eu falei, não, podia ter voltado, sabe? falou, não, volta porque você vai precisar de três dias de descanso e aí eu já falava, tá isso que eu tava falando que eu escrevi antes de começar a live eu falei, cara, eu fiz, um, eu fiz uma burrada ela fez a agenda e eu não tinha reparado que seria logo dois dias seguidos, punks depois que eu chegasse e não vai dar, <risos> porque eu não vou ter férias, né? na verdade <risos> É, eu tô indo é. pra lá para trabalhar Acho que a gente pensa que a gente vai fazer férias mas a gente nunca faz férias quando a gente tá entregue ao trabalho né isso é uma pura ilusão não, não existe para quem trabalha com a luz cara não existe sábado domingo feriado esquece é não. todo dia não não existe então olha o Luiz tá aqui Luiz você chegou também é, gente o que eu ia falar para vocês para quem está em São Paulo tá eu estarei em São Paulo e a gente pode até combinar, quem quiser me escreva no Instagram, que a gente pode combinar um dia de seminário, um sábado ou um domingo, para a gente se encontrar, para quem está ali pertinho de mim, tá? Para a gente ter esses bate-papo assim, ó, bem, bem legal, bem descontraído. Andréia, que pena que não vai estar tá lá comigo, pra a gente dar muita risada. Eu vou estar quem, sabe? quem sabe eu vou para o Rio, André, te encontrar lá no Rio. É, eu vou para Rio, vou ficar com a minha família, cara. É. Eu já estou te vendo assim, estava falando até com o MacTube. E, tipo, de, quando eu marco... Porque, assim, antigamente eu ia para o Brasil e todo mundo, vem lá me visitar, vem me visitar, vem me visitar. E quando eu ia ver, eu gastava um, dois dias, três dias, né? Eu ficava só uma semana visitando. E aí eu deixava de ficar com a minha família. Minha avó me cobrava muito mais, né? E aí eu falei, gente, vou fazer o seguinte, quem quiser, vem aqui. Fazer um dia, fazer um negócio lá, um churrasco, é. qualquer coisa. E convidar o pessoal, sabe? Para uhum. poder, porque também fica cansativo, né? É. Eu sei que Rio de Janeiro, para mim, não é férias. <risos> e você já, já me veio o que, que eu vou fazer lá, por isso que eu tenho que estar tá lá. E não vai ser muito, assim, relaxante, digamos assim. Então, muita força para você, viu, amiga? Vai dar tudo certo, certo, mas vai dar tudo certo. energia. É. é, a gente Acho vai estar tá enviando para você muita energia. E se você estiver lá um tempinho, a gente faz uma live bem rapidinho, só para dar um oi, né? A Juliette está perguntando aqui, a Andréia vai estar no Você Ao Todo? Juliette, eu acho que você não tá acompanhando minhas mensagens, né, no Instagram. Uh, o você é todo foi cancelado. Eu estaria. A uh, estaria, né, no você é todo da, da Bahia, mas ele foi, infelizmente, cance... infelizmente não, tudo tá certo, tudo tá perfeito. Tinha que ter sido assim, né, mas o você é todo foi cancelado, tá? Mas a Andréia, ela comprou a passagem dela já e vai aproveitar para ir visitar a família, ela sabe que ela precisa ir, né, Andreia? É, quando, quando eu comprei a passagem, eu fiquei pensando nisso e me veio, tipo, como aconteceu com a minha avó, né? Quando eu comprei a passagem, ela tinha me vindo tudo também, que eu ia ter que adiantar, ia estar tudo bem. E nessa me veio, se você vai, e mesmo que não aconteça, você vai porque você vai visitar a sua mãe. Então, uhum. tipo, já estava na minha mente e eu já acabei de fechar o ticket aqui de Rio, de Salvador, Rio, <risos> Salvador. Então, já tá tudo, sempre tá tudo certo. A gente está onde tem que estar tá na hora certa. Então, eu confio muito no... É isso que é confiar no fluxo. Quando a gente tá, a gente consegue manter essa, essa, esse equilíbrio emocional, um exemplo, uma amiga minha estava com o resultado de uma prova e o Thomas fez uma leitura para ela que ela pediu. Aí ele falou, olha, tá tudo certo. Ele falou, eu estou vendo tudo positivo. A única coisa que pode atrapalhar e atrasar é o estado emocional dela. As cartas ciganas deram isso. Ai. A leitura dele deu, e foi exatamente isso. E deu tudo certo, né? que ela conseguiu. Então, a gente balancear, sentir o coração. E eu te falei, né, que teve um show que eu senti que mais uma camada do meu chakra cardíaco foi aberta. É, doeu um pouquinho, mas foi bom. É bom. Uhum. E eu, tava, eu faço todas as perguntas para o meu coração. E eu sinto no peito se está bem o bem-estar ou não. Isso eu posso assinar. Ah, vamos deixar para a próxima é, o truque aí para vocês poderem perguntar para o coração de vocês uhum. como vocês fazem. É. Não, vai ser muito bom. E, e o que, que eu queria falar também que eu esqueci antes, que quando as energias começam a mudar, assim, da nova terra, né? Quando todo mundo começa já a focar no, no coração, parece que tudo começa a dar errado na vida. E tá um caos mesmo no mundo inteiro, parece que tá tudo dando errado, tudo que você combina tá dando errado, mas não é que tá dando errado. É que realmente estamos sendo virados do avesso, todos nós, em um coletivo, para que a verdade venha à tona. E Porque testado, precisamos, tá todo, estamos um sendo sonho. testados é, e precisamos ser transparentes. Precisamos muito, porque essa faculdade da, da telepatia logo será ativada e para isso teremos que aprender a ser transparentes. E é por isso que está tudo meio que dando errado para que sejamos testados para ver como é que está o nosso emocional, como é que está o nosso mental. Né? Amiga, exatamente. Você falou que estava reparando a parte né, da, da emocional da, da, da rede. É a você falou da emocional? Sim, sim. Né, porque essa é, é a parte realmente do que falam que Seria o chamado duplo etérico, né? Sim. Mas essa, essa da emoção... A nossa parte inconsciente, a parte emocional... Que a gente vai pelo impulso. É. E testaram... Porque, assim... Eu sinto que eu faço muita coisa... Eu sei, eu volto, eu sei. E eles me deixam a parte exata para eu lembrar, sabe? E dois, três dias atrás foi numa que eu caía... E eu não caí mais, eu passei no teste que era sexual. <risos> que era para equilibrar, né? Ver se realmente eu estou equilibrada e eu sei que eu estava inconsciente no sonho, mas eles deixaram lembrar para ver que eu passei de novo no teste então já me que deixaram, às vezes, claro às vezes é obsessor que vai tentar roubar a é. energia e não mas eu sei que os amparadores estão de olho sempre, e eu falei, cara, passei de novo e yes, é, já foram um eu lembro que eu não passei um foi quase outro eu passei, esse é o segundo que eu passei de 5, 2, eu já passei com 100% <risos> Eu, mas eu acho que tá faltando mais um, vou fazer mais um para ver se eu tô ainda tô 100%. De, realmente, de organizar os chakras a um ponto que, na minha parte inconsciente, eu esteja também harmonizado. Sim. Então, é, é. assim que tá acontecendo, galera. Então, gente, fiquem calmos, tá? Parece que realmente tá um caos lá fora. Se você percebeu o caos lá fora, fecha a janela, fecha seus olhos, vai pra dentro e tenta, tenta encontrar o caos dentro de você, tá? Porque tá tudo ressoando com o que tá lá fora. Então... Não está acontecendo nada de errado, não estamos simplesmente sendo testados e virados do avesso. Para que trabalhemos todas essas partes que ainda estão em desequilíbrio, tá? Precisamos equilibrar tudo isso e começar a seguir mais a nossa intuição, mais a voz do coração, tá? Mas é isso. Então, para a próxima live, gente, eu vou fazer aqui bem espontâneo, eu e André vamos conversar quando faremos a próxima live, tá? Provavelmente no domingo que vem não teremos live, mas a gente vai avisando, né, Andréia? A gente vai avisando Sim. quando terá, tá? E, e é e isso. Sempre, por favor, um ambiente harmonioso em volta de vocês. Aromas, música, desliga a televisão, respirando fundo, tornando o ato de beber água uma meditação e de comer uma meditação que vocês vão ver a diferença. Façam a mudança total, transforme tudo, tanto na mente, no coração, como no físico e nas atitudes de vocês, tá? E isso vai fazer uma grande diferença. Sim, a Sara é uma... falou um negócio legal do cinturão de foto: Dia 21 vai ter para mim o ano novo é dia 21, solstício. 21 para 22, para mim é o um ano novo. Que legal! Olha só como as, como as informações batem. Lembra, amiga, que eu falei do dia 21 de dezembro, né? Olha que como as informações batem. Essas informações eu sempre recebo quando eu estou lá em projeção astral e temos reuniões com a equipe. Que bacana. Obrigada, Sara, pela informação. Eu não sabia disso. Gente, muito obrigada pela, pela participação de todos vocês. Eu sentia que a energia estava super legal hoje. Segunda-feira está parecendo domingo hoje aqui. É. <risos> obrigada, viu? quer é, uma sugestão, que tal metade do cabelo dourado e outro violeta? Ai, adorei, é? adorei, adorei é, tem né, e um azul azul eu já tive, agora violeta eu nunca tentei, rosa e azul, tipo a minha camisa aqui do universo um lado rosa e outro azul é, que legal, quem sabe Luiz, vou tentar eu sou meio doida mesmo Vai. gente, então olha, um beijo pra vocês muita paz, muito amor, muita luz no coração Fiquem bem tranquilos, se centrem, se equilibrem, fechem os olhos, vão para o silêncio, porque neste momento que precisamos é ir para dentro e não nos distrairmos mais com a ilusão lá de fora, o planeta precisa desse silêncio, o planeta precisa dessa paz, e eu sei que cada um de nós podemos fazer a nossa parte, e é isso que eu desejo para todos nós. Paz. Beijo. <risos>